E aí pessoal, WordEP 0 na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje eu falarei sobre as classes mano. Agora muda esse nome, recorta ele do seu dicionário, pois não será mais classe, sim. Agentes, exatamente, o jogo não será dividido em classes, e sim, será dividido entre agentes, sendo contabilizados por mim 12 agentes, e cada agente com a habilidade única, basicamente um sistema similar ao Raybon Six. então cada um será imprescindível para o ataque e defesa, dependendo do mapa e da sua habilidade. Ou seja, haverá mapas, por exemplo, tirando como modelo o Raybon 6, que é um jogo que eu jogo. Haverá mapas cujo determinado agente não será cabível e você terá que alternar. Então eu não vai, ah, vou jogar só com um agente, meu Deus, eu vou, ser, né, vou pegar o Recon do Modern Combat Versus. Não, galera, não será assim. Ele será dividido em quatro... né, Em quatro... Como eu posso dizer, busco uma palavra... Não vou falar classe, desista, não falarei classe. É, em quatro módulos, vamos dizer assim. Atacantes, defensores, assassinos e especialistas. Então assim, é, se você é um ruchador, você vai ter que ir com atacante. Se você é mais retraído, você vai ter que ir com defensor e etc. Porque cada um vai ter uma função... Dentro do jogo, não vai ser mais aquilo tipo, mano, corre e mata quanto você puder. Quanto mais você matar, melhor pra vencer o jogo, não? Nem sempre o número de kills será uh, o vencedor, tá, galera? Então, assim, só pra exemplificar melhor, por exemplo. Um atacante, ele vai ter mais velocidade do que um, def um defensor. Um defensor será um agente mais lento, tá? Ele será um agente bem mais lento do que é, um atacante, com certeza, tá? E já um defensor, por exemplo, ele vai ter mais saúde... Do que um atacante, tá? Então eu tô colocando um exemplo aí na tela aí Do agente Jucky Que já, já vai decorando os nomes Agente Jucky Essa imagem vazou quase agora Do momento que eu tô fazendo Esse vídeo, tá? Então o Jucky, ele tem, mano Mais de 2.528 de, de life Entendeu? Então, tipo assim Ele é um defensor Então ele vai ter muito mais saúde do que um atacante Um atacante por exemplo pegar um exemplo de atacante vamos pensar aqui num vamos pegar um exemplo de um assassino né um assassino ele vai ter 880 de life né então assim ele o, o defensor vai ter muito mais life porque ele vai ter que segurar a base ali o objetivo. Enquanto o atacante, ou seja, as classes mais leves, né, vai tentar é, avançar e buscar o objetivo do game, ali no momento, né? Ainda não tem definido se que vai ter o zone control, ou seja, a zona de controle, né, galera? Então, assim, falando sobre agentes, serão 12 agentes, tá? Então, 12 dividido entre quatro divisões, né? Fazendo uma matemática besta, aí vai ter aproximadamente três, alguma coisa aí para cada classe, né? Para cada divisão, eu ainda não, nem eu acostumei a falar classe, né? Então você vai ter aproximadamente três agentes para cada divisão, tá? E essa é a matemática aí, é lógica da questão. E claro, esses agentes serão desbloqueáveis, tá? Então, tudo, que in, tudo indica que de começo você não vai ter acesso a todos os agentes. E claro, vai ter um agente aí, com certeza vai ter algum agente premium aí, que, né? Você vai ter que juntar diamantes e tal, coisa que qualquer outro jogo tem, isso não é novidade, tá? Então... É, mais detalhes aí, fiquem atentos ao canal Eu vim falar hoje sobre os agentes que não são mais classes, tá? E espero que tenha ficado bem claro Se faltou alguma coisa, mano, comenta aí E tamo junto Vamos ajudar aqui o Wordap a fazer do canal Um canal bem focadão em Modern Combat Versus E bem robusto de conteúdo, beleza? Mas é isso, tamo junto, ex Fui!